Dando, dando seguimento à, à demonstração anterior, vamos aprender nesta demonstração como poderemos decorar um móvel em pinho ou noutro tipo de madeira, de várias maneiras, com vários tipos de tinta, com vários acabamentos, dependendo do gosto do cliente e do ambiente onde o móvel vai ser, vai ser inserido. Por exemplo, eu trago-vos aqui um móvelzinho, onde já tenho diversos tipos de acabamento, onde vocês vão poder, vão poder verificar diversos tipos de acabamento. Há, basicamente, há três tipos que podemos dar. Um acabamento mais translúcido, onde teríamos, por exemplo, isto aqui, que seria, continua a saber os beijos da madeira, sente-se na mesma a textura da madeira, a única coisa que poderemos dar é uma cor ao móvel. Poderíamos usar, que seria este produto aqui, o transcolor, existe à base de água ou à base de solventes, neste caso é a base de água, onde ele tem uma panóplia de cores, onde tem nove cores já prontas, que seriam, estas cores que estão aqui, que seriam cores sempre dentro de tons de madeira, Nogueira, Mogno, Teca, Benguet, Pau Santo, ou seja, dentro sempre de tons de madeira, ou então podemos fugir dos tons de madeira e utilizar outro tipo de tons, como vocês podem ver aqui, há uma panóplia grande de, de, de cores, e cores que já fogem dos tons de madeira, mantendo na mesma o aspecto translúcido da madeira, ou seja, vendo na mesma os bens da madeira, sentindo a textura da madeira, mantendo o aspecto natural da madeira. Isto, além de dar cor, protege o móvel, ele pode ser aplicado, pode, depois de aplicado pode estar no exterior, ele dá cor e protege a madeira. Como podem ver, tenho uma panóplia de cores bastante grande e já a fugir mais de cores de madeira. Estas cores aqui, que já são cores prontas, é só chegar ao linear, pegar e andar. Perdoe -me, perdoe me a expressão. Depois, teríamos outro tipo de acabamento que poderíamos utilizar, que já seria um acabamento mate e mais opaco. Que seria, isto é uma cor, existem várias cores, mas já seria um acabamento mais opaco, já esconde mais os veios da madeira. Sente-se na mesma a textura, mas o veio da madeira já fica um pouco mais mas já desaparece o veio da madeira. Depois, temos, como o próprio nome indica, a esmaltagem mesmo do móvel, onde deixaríamos de ver veios de madeira, deixaríamos de ver tudo, ficaria esmaltado. Também tem uma panóplia de cores enorme, onde já teríamos que aplicar, como vamos ver na parte mais à frente, um primário e depois uma subcapa e depois a pintura final. Ora bem, isto são tudo dentro de, de manter o aspecto natural da madeira depois temos outros acabamentos que seria por exemplo o metalizado, o ouro que daria um aspecto deste tipo que está aqui que permite dar uma cor dourada ao móvel ou ele também permite fazer afinações tem um catálogo onde tem 12 cores à sua escolha dentro do ouro cores dentro do ouro com 12 cores seria esta embalagem que estaria aqui depois temos, Depois temos o prata, o perolamento, peço perdão, que tem a base, que seria esta cor que está aqui, ou então também tem 11 cores onde vocês podem afinar, vamos ver mais à frente o catálogo, vocês conseguem afinar e escolher outro tipo de cores, daria este aspecto que está aqui. Depois... Poderíamos aplicar, imaginemos que queríamos dar o glitter, o glitter basicamente, peço perdão, o glitter basicamente é um verniz com purpurinas, ele não é cor-de-rosa, o fundo era cor-de-rosa, dei uma cor-de-rosa cor de -rosa, e apliquei as purpurinas, ele é incolor, vai dar um aspecto com, de brilhantes ao móvel e também tem a vantagem que, tem, que é hidrófago, faz com que por exemplo, a água, vocês no móvel, caiu um bocado de água ou qualquer coisa, ele não deixa de absorver a madeira, é hidrofogante. Ora bem, e a nível de, de, de apresentação de produtos, como eu vos disse, a nível de esmaltagem, como eu já vos tinha dito, teríamos que aplicar um primário que seria aqui, peço perdão, teríamos, se for madeira, madeira, madeira mesmo, de maneira natural podíamos aplicar estes dois que são subcapas. Qual é a diferença entre estas dois? Esta é a acrílica, é à base de água. Esta é tradicional à base de solventes, à base de, de diluente. A acrílica tem a vantagem que seca em meia hora, ou seja, a gente dá o prim... da subcapa acrílica, passado meia hora já pode lixar e aplicar o móvel. A de solventes tem a vantagem que dá mais corpo, tapa melhor as imperfeições, mas demora 24 horas a secar. Ou seja, já aplicando a subcapa hoje, só amanhã que poderíamos aplicar a pintura. Ora bem, como está aqui. Depois, a nível de esmaltagem. Temos aqui um produto, que seria o SMP Aqua, para dar a esmaltagem. Que seria o SMP Aqua, que é um produto com um excelente poder de lacagem. Este aqui é branco, mas existe uma panóplia uma de cores grande e permite também fazer afinações. É um esmalte que é à base de água. Tem bastante resistência ao amarelecimento, mesmo branco, e permitiria fazer a esmaltagem do móvel. Gostava também de vos salientar só uma coisa para não ficar esquecido, que é transcolor, o cospo madeira, tudo isto que eu vos mostrei, eles permite escurecer a madeira, nunca clarear. Imaginemos, a madeira era de bengue escura, vocês dão esta cor por cima e esta cor assim meio amarelada ele vai ficar escuro na mesma, porque este tipo de produtos, como é translúcido, ele permite escurecer madeira, nunca clarear. Se a madeira for mais escura, a gente não pode aplicar uma cor mais clara, que ela vai ficar escura na mesma. Ora bem, e agora que já vos apresentei os produtos, gostava de vos explicar como é que se aplica, como é que não se aplica, quais os cuidados que temos a ter e essas, e essas coisas em condições. Antes de mais nada, gostava... De, gostava de vos fazer vos dar uma pequena explicação a ferramenta, ou seja, o material que a gente vai utilizar é sempre, a qualidade da tinta é importante mas a qualidade do material também é muito importante e muitas vezes a gente compra uma tinta até de categoria com excelente qualidade só que depois vamos às ferramentas e usamos ferramentas sem qualidade nenhuma ou com pouca qualidade e, e por vezes o trabalho não fica como a gente deseja e muitas vezes a, culpa, a pintura não tem culpa de nada a culpa é da ferramenta por exemplo, como é, que se pode, como é que a gente, a nível de trinchas, por exemplo, mesmo uma pessoa com pouca experiência, os rolos, apesar de haver rolos com mais qualidade que outros, uma pessoa consegue dar a volta ao texto, já tiver um bocadinho mais experiência. Agora, com a trincha, não. A trincha já é, aquele, uma, já é aquela ferramenta que só por si, devido à, à estrutura da trincha, ela já marca, já não dá acabamentos muito uniformes. Se a trincha tiver pouca qualidade, ainda mais vai marcar, ainda mais, vai difícil, mais difícil vai ser vocês deixarem o um acabamento em condições e ao vosso gosto, no, no, na madeira ou no metal, seja no que for. E como é que a gente pode ver se uma trincha tem mais qualidade ou menos qualidade? Era um truque que eu gostava de vos ensinar hoje em dia. Que é, eu podia ser hipócrita e dizer assim, por preço, a mais cara é melhor, mas não, não é isso. As cerdas da trincha indicam-nos a qualidade, ou seja, os pelos da, da trincha indicam-nos a qualidade. Quanto mais macia for uma cerda de uma trincha, mais melhor ela vai ser porque menos vai marcar. Acho que tem lógica. É mais macia, é mais molinha, não vai marcar tanto ao aplicar. E depois, quanto mais cerdas tiver, menos vai marcar. E agora vocês perguntam-me assim, e como é que eu sei quantas cerdas é que tem? É fácil, contam, uma, duas, três... Não, estou a brincar. É fácil. Há um truque que a gente pode fazer e que, e que pode, para verificar, por exemplo, esta trincha parece que leva cerdas por todo lado, mas se a gente fizer um truquezinho que eu vos vou ensinar, que é abrir assim a trincha, perdoem a vocês veem que leva um grande abchaço de madeira ali no meio, vocês conseguem ver, o que é que quer dizer, quer dizer que só leva trinchas, só leva cerdas à volta, no meio é o oco, percebem, e, o que é que vai, e depois também tem esta particularidade que é, vocês abrem, fecham e ela não volta ao, ao, ao formato inicial, isto é logo indicativo que a trincha tem pouca qualidade. E o que é que acontece? Quando a gente vai a pintar, como ela meio é oca, só bate estas partes de baixo, as primeiras cerdas e as últimas. As últimas batem na madeira, vai marcar muito, vai ficar muito marcado. Se repararem nesta trincha, por exemplo, já é uma trincha com, com bastante qualidade. Vocês, se eu fizer o mesmo que eu vos fiz agora um bocado, vocês já quase... ainda vê ali um bocadinho mas já quase que não bem, que já não bem, ou seja, esta já leva cerdas por quase toda a, a trincha e se repararem, eu faço o que fiz ali que é fazer isto e, e fechar e ela volta-me ao, ao, ao, ao formato original é sinónimo que esta trincha vai marcar muito menos que aquela, ou seja, é muito mais fácil trabalhar com esta trincha do que trabalhar com, com a outra isto foi um pequeno à parte que eu gostei de vos, de vos, de vos explicar também para que a gente aprenda em casa que as coisas às vezes têm, têm uma lógica e têm uma razão de ser. Primeira coisa, vamos então aplicar aqui no móvel de madeira alguns destes produtos que eu vos estive a explicar, também para vocês verem como é que é a aplicação. Primeira coisa que temos que fazer, lixar. Lixar é a primeira coisa que a gente tem que fazer no móvel para poder aplicar estes produtos. E até, por, isto costuma ser, -se antigamente havia uma profissão que era pintor, hoje em dia já não existe, né? toda a gente é pintor. Até para pegar na, tri, na, na lixa há um ou arranjam um, um bloquinho, também há à venda, e metem a lixa lá, ou se não tiverem, há uma técnica para pegar na lixa, que é... Porque muita gente, por exemplo, chega aqui e para lixar fazia assim. O problema é que ao fazer assim, não estamos a fazer uma pressão uniforme pela lixa toda, e ela vai lixar mais de uns lados que do outro, até pode começar a ganhar covas Ou seja, a maneira que a gente tem de lixar sem ter o bloquinho, porque se arranjássemos o bloquinho seria mais fácil, é abrir assim a mão e fazer assim, estes três dedos para um lado e este dedo para o outro e meter a trincha aqui no meio, a uh, lixa aqui no meio, perdão. E depois pousamos a mão aqui e depois aí sim já podemos lixar, porque assim estamos a fazer uma pressão contínua e uniforme por toda, por todo, por toda a madeira. A, a, a madeira deve ser sempre lixada no sentido do meio da madeira. Fazíamos o lixamento, neste caso o móvel está em cru, não é preciso lixar muito, é só mesmo dar, perdoem -me a expressão, uma coçadela, uma perdoem-me a expressão. Faríamos aqui a lixagem deste móvel. Eu vou, tenho aqui uma fita à meia porque vou aplicar dois produtos diferentes para tentarmos aproveitar o móvel em si para não estar a desperdiçar. Vamos aplicar um de um lado e outro do outro. Faríamos o lixamento da, da madeira. Uma coisa muito importante, tirar o pó da, da que a gente fez ao lixar Podemos usar uma trincha ou então usar um espanador ou qualquer coisa do género. E depois, no fim, ainda passar um paninho para termos a certeza que vamos retirar o pó todo de, da lixagem que tivemos a fazer. Ora bem, vamos aplicar então, aqui em cima vou aplicar o metalizado, o ouro e o pérola. São dois produtos que dão um acabamento muito bonito. Tenho aqui a embalagem. Ele convém ser agitado. Agitado bem. Este produto é um bocadinho mais pastoso, explico-vos porquê. Eu vou-vos explicar o porquê deste produto ser ser um bocadinho mais pastoso. Porque ele pode ser aplicado de três maneiras. Ele pode ser aplicado à trincha, como a gente vai aplicar aqui. À trincha. Deve ser sempre pintado também no sentido do veio da madeira. cuidado com estes corridos aqui na zona dos contornos, e ele pode ser aplicado assim, liso, como no caso que eu vos mostrei aqui, podemos fazer efeitos com ele, podemos fazer assim efeitos com ele, e quando ele secar, vocês vão ver que ele fica com, eu estou a fazer assim tipo cruzos mas pode-se fazer o que, o, que, o que pretender, é mais uma questão de imaginação do que, do que de técnica. Ou então, não, é, não conseguimos fazer aqui, porque a área é muito pequena, mas também pode ser aplicada à palustra, ou seja, com uma talocha, e fazer efeitos na, na, na, na madeira, ou neste caso na parede, que este produto tanto pode ser aplicado em madeira como em parede. E pronto, estaríamos aqui o ouro, neste caso eu até vou deixar assim com estes efeitos, para a gente no final tentar ver como é que ele, como é que ele vai ficar. Depois temos aqui o Pérola que basicamente é a mesma coisa. Perdão. Que basicamente é a mesma coisa. Começa ser muito bem mexido. Começa ser muito bem mexido. Também permite fazer a mesma coisa que o ouro permite, dar acabamentos assim lisos ou então fazer espatulados, fazer efeitos. Eu aqui no pérola vou tentar deixar ficar liso, que é para a gente também ver a diferença de, de um para o outro. De como é que fica com o um acabamento mais liso e como é que fica com o um acabamento mais, mais, mais com efeitos. Claro que aqui eu só estou a dar uma de mão. O ideal seria dar sempre duas de mão. E mesmo nos efeitos, a gente dá uma de mão lisa, deixa secar e depois faz o efeito só na segunda, só na segunda de mão. Aqui por uma questão de tempo é que estamos a dar só uma de mão. Pode, pode ser aplicado, até vou aplicar este para a gente ver, também pode ser aplicado perdão, a rolo. A gente pode aplicá-lo a rolo, vai ficar com o acabamento ainda mais liso só que tem um, uma desvantagem desvantagem ou vantagem, dependendo do gosto do cliente, vai-se notar mais os veios da madeira, enquanto que a trincha a gente deixa sempre mais material disfarça melhor os veios da madeira assim vai-se notar na mesma os veios da madeira, há clientes que gostam há clientes que não gostam, depois aí já é uma questão de opção e de gosto de, de cada um aqui está vocês podem ver vai-se Enquanto aqui vocês já quase não veem o veio da madeira, aqui nota-se os veios da madeira e os taninos da madeira, estas partes mais escuras. Agora vamos fazer a aplicação de outro produto. Vamos fazer a aplicação de outro produto. Vou tentar dar aqui nas laterais. Peço imensa desculpa. Vou tentar dar aqui nas laterais só pôr aqui um bocadinho de fita para isto ficar mais ou menos direito também para não dizerem que o pintor era fraco e até posso abrir até posso abrir aqui o, o um, a caixinha que já nem me estorba que é também para a gente poder ter uma perceção melhor agora vou aplicar Aqui o transcolor, o coxo para madeira, peço desculpa. Vou aplicar aqui o coxo para madeira, aqui nesta lateral. Nesta lateral, só para a gente ter, vermos depois a diferença de como é que ele fica para o transcolor. Porque muitas vezes os clientes confundem um com o outro. Muitas vezes os clientes confundem um com o outro, porquê? Porque pensam que fazem os dois a mesma coisa, não. Eles são os dois para madeira, dão os dois cor a madeira. Agora, o corpo para madeira é mais opaco, elimina mais os beijos da madeira. O transcolor, não, é translúcido. Ele dá cor, mas mantém o mesmo aspecto natural da madeira e, hum, e permite ver beijos da madeira, a textura da madeira, tudo. A nobreza da madeira, perdoem-me perdoe a expressão. Isto tem que ser bem agitado. Vou tentar dar aqui o produto Vou tentar dar aqui o produto De maneira a que vocês consigam, consigam ver A posição não é melhor Mas é para vocês também conseguirem Acompanhar o que estamos a fazer Ele deve ser sempre aplicado No sentido do meio da madeira e depois também há um pequeno truque que a gente aqui pode fazer, que é, se a gente não quiser tapar tanto o meio da madeira, pode esticar um bocadinho mais o material. Ele vai dar a cor, mas não, não esconde tanto. Se quisermos que fique mais opaco, deixamos um bocadinho mais de material, não, não puxamos tanto por ele e ele vai, vai ficar mais opaco. Claro que a cor final, por exemplo, esta cor que eu estou a dar aqui, o magnólia, esta cor que eu estou a dar aqui, uma magnólia, é limpinho, fica assim clarinha. Se a madeira fosse mais escura um bocadinho, ela tem tendência a escurecer também um, um bocadinho, porque não é, como isto não é 100% opaco, o fundo interfere sempre no acabamento, no acabamento final. Nas maltagens já não acontece isso, como vai ficar 100% opaco, a madeira até podia ser preta, que a gente dá branco e vai ficar branquinho, não há problema, não há problema nenhum. Ora bem, e aqui está Já tenho a primeira de mão Claro que isto havíamos deixar secar Passar uma lixazinha E, e, dar, e dar depois a, a segunda de mão Ora bem, vamos só arrumar aqui a ferramenta Peço desculpa Vamos arrumar aqui a ferramenta E agora, aqui à frente, vamos aplicar cá churis, o transcolor. Bem, agitar bem. E vamos aplicá-lo agora aqui à frente. Vamos aplicá-lo aqui à frente. Vocês podem ver este Transcolor Aqua. Este Transcolor Aqua é um produto muito fácil de aplicar. Não tem não tem ciência nenhuma. Porque o produto é absorvido. Ele tem que ser aplicado em madeira crua. Ou seja, sem qualquer tipo de acabamento. O objetivo dele é que a madeira absorva o material. Ou seja, é muito fácil dar... Vocês dão a madeira, vai absorver o material, não fica marcas, não, não fica nada. E, e que é que eu estou a salientar? Vocês podem ver, muito fácil dar. Já está. Isto o ideal é acabar sempre em pinceladas o mais longas possível. Como podem ver, já está. E porque é que eu estou a salientar a, a facilidade da de aplicação deste produto? Porque hoje em dia cada vez as pessoas querem fazer mais elas os serviços até para uma questão de, de, de entretenimento e de ocupar os tempos livres e produtos que sejam para pessoas que não têm experiência produtos que sejam fáceis de aplicar a pessoa chega ao fim e diz assim é pá isto ficou mesmo bonito também sou artista eu e aumenta a autoestima da pessoa até aumenta é muito mais fácil porque há produtos que têm muita qualidade mas têm muita dificuldade na aplicação as pessoas vê-se confusas a aplicar este não é um produto muito fácil de aplicar qualquer um aplica e chega ao fim e diz pá, eu também sou pintor e afinal isto aqui também, também sou pintor e pronto como vos tinha falado já aplicámos aqui quatro acabamentos diferentes vamos aplicar só mais um só com o glitter que é o glitter só com o glitter eu não vou aplicar aqui na madeira sem dar uma cor neste caso porque o pinho é uma cor, uma cor muito clarinha, e o glitter tem um defeito, tem uma, um feitio, que é, em cores muito clarinhas, ele tem que ter luz a bater sobre ele, porque senão ele perde-se um bocado no meio, no meio de, de, ele funciona melhor em cores mais escuras, percebem? Em cores mais escuras ele funciona bem, em cores claras tem que ter uma luz para, para, para ele realçar, e por isso é que eu vou dar aqui, por exemplo, nesta, nesta, nesta madeira que está aqui, Vou dar o glitter para a gente poder, poder ver. Agora aqui aquilo gostava que vocês me prestassem também um bocadinho de atenção. Porque o glitter, como eu vos disse ao início, é um barniz com purpurinas. E, uh, e, o, que é que, e o que é que tem que ser um barniz com purpurinas? Cobrir esta embalagem. O que é que tem a ser um barniz com purpurinas? As purpurinas são mais pesadas que o verniz e tem tendência a, a quando a lata está pousada no linear ou em casa. As purpurinas têm tendência a pousar, a pousar no fundo da embalagem. E o erro comum que muita gente comete é que pega na embalagem e sacode assim e pronto, está. Não. E este, e não pode. E o glitter tem que ser mexido manualmente e mexido à mão. Vou-vos explicar como. Vou-vos explicar como. Vocês, se repararem, se repararem, vocês, quando abrem o verniz, a, a embalagem ela é bem esbranquiçada. Não pode ser esbranquiçada, ou seja, não podem aplicar assim. O que é que vocês têm que fazer? Tem que pegar num, numa, num mexedor, numa espátulazinha num pauzinho, e mexê-lo, e mexê-lo, e vocês vão ver que ele está aqui no fundo. Ele está aqui no fundo. É normal isto acontecer, porque as purpurinas são muito mais pesadas que o verniz, e assentam no fundo. E a gente tem que... O que é que tem que fazer? Tem que as deslevantar, espremer aqui na, na embalagem, e depois começar levantar tudo que tenho para levantar prontos assim e depois começar a mexê-las depois começar a mexê-las deixe-me levantar tudo que temos para levantar e depois começar ainda tem aqui mais um bocadinho vocês podem ver as purpurinas assentam tudo mas é normal a embalagem está de parada seja aqui na loja seja na vossa casa as, as, as purpurinas como são muito mais pesadas com o verniz com bem, elas aceitam no fundo e isto é normal acontecer. Não é problema do produto, o produto não está estragado, nada. Simplesmente é, é normal e, e acontece. O que é que a gente tem que fazer? Tem que mexer e vocês estão a ver que ele está a ficar acinzentado. Quando ele estiver assim acinzentado, aí sim, já é, já é sinónimo que podemos aplicar. Uma dica que eu gostaria de vos dar. Gostaria de vos dar outra dica. Estão a ver? Que ele já está todo acinzentadinho, já se vê as purpurinas aqui em cima, todas espalhadas. É normal. Imaginemos que vocês querem pintar uma área grande. E aqui vamos fazer uma amostrinha pequenina. Mas imaginemos que querem pintar uma área grande. Uma parede. que isto também pode ser aplicado em parede. Até é mais usual pintar-se em parede. Vocês têm uma parede de uma cor, chegam lá dão as purpurinas por cima. Combem... Vocês mexer, se for uma parede grande, vocês viram para o tabuleiro, vão começar a pintar e como em volta e meia, e dão sempre uma mexedela à lata, porque senão vai-vos acontecer a mesma coisa que aconteceu agora. As purpurinas, como são muito pesadas, têm tendência a assentar no fundo. Sempre a dar uma mexedelazita. Isto é daquelas coisas que, principalmente... só tem que ter cuidado fica cheio de purpurinas nas mãos e depois é difícil de, de explicar onde é que a gente arranjou as purpurinas onde é que a gente arranjou as purpurinas isto é muito fácil de dar é espalhado assim espalhar assim e não convém mexer muito com ele não convém, não convém andar aqui a mexer, a mexer muito com ele é dar e deixar ficar isto agora quando secar, elas para já ainda estão assim escuras, estão úmidas. Quando secar, vocês vão ver que isto vai começar tudo a, esta parte são mais escuras, vai começar tudo a reluzir como está aqui. Tem a vantagem também, fica com efeito hidrófago, ou seja, vocês estão no móvel, virar um copo de vinho, ele não deixa a madeira absorver absorver logo logo o, o vinho. Vocês podem ver, é um produto que são muito fáceis de dar, muito muito bem. Pode ser dado em cima de qualquer produto, não, não há problema nenhum. Vamos pô-lo aqui outra vez, para ficar aqui guardado. E está ele. E ora bem, era isto que eu tinha para vos mostrar. Espero que tenham aprendido, que tenham gostado. Que, que vos tenha ajudado até em alguma dúvida que vocês já tivessem, às vezes, de já terem algum produto e estarem com alguma dú dúvida na aplicação. E qualquer dúvida passem por cá, que a gente também está aqui para vos ajudar. Muito obrigado e até uma próxima.